Olá! Ideia e ideal do pensamento associativo, parte 5. Nossos pensamentos assumem grupos e subgrupos em estruturas consistentes. Esses conjuntos operam de maneira binária, porém associativa. As operações binárias de um semigrupo são denotadas como múltiplas percepções de um mesmo contínuo observável. Ou seja, nós temos várias ideias de um mesmo contínuo observável, temos o mesmo padrão mas várias ideias, vários pontos estimulados sobre camadas dentro de camadas formalmente chamadas de lembranças ou memórias traumas ou desejos que deturpam a ideia de realidade formando um ideal de pensamento, um ideal de julgamento que permeia nossa interpretação, gerando o que muitos chamam de dogma. Cada constante, ela é consistente e multiplicativamente Condicionada a um par ordenado de ideias. Este ordenamento nos favorece sempre quando temos a percepção de identidade. A identidade se identifica diante de padrões e estruturas ordenadas. Esses semigrupos regulares não nos induzem, mas quando não há a agência, este campo indutivo nos coloca como passivos as ideias, passivos as condições, passivos a esta formulação de condicionantes sempre resultantes de micro julgamentos, desejos e subdesejos em um ordenamento de memórias e camadas do nosso subconsciente. Como eu mudo este, esses padrões de grupos e semigrupos ortodoxos? Eu mudo trazendo uma inversão desses padrões. Com a multiplicidade de possíveis ações, usando ideias em paz de espírito como matrizes, usando padrões e equações com grupos e semigrupos de maneira cumulativa. Tendo uma ideia que funciona, e tendo o julgamento do funcionar como pais de espírito, temos uma condição que gera uma concatenação de operação binária. Bom e não bom, seguindo sempre o caminho do bom. Com matemática aplicada nesses grupos e semigrupos que consistem nas estruturas do nosso psiquismo. Tendo de maneira aplicada nossos ideais de comportamento e ambiente, nós podemos conviver. De forma aplicada em sistemas pessoais, individuais, lineares e independente das condições do ambiente, sempre permanecem invariantes à forma, mas sempre condicionantes ao conteúdo. Com isso, temos uma pequena ideia do funcionamento das nossas habilidades psíquicas como a felicidade a percepção de um grupo em paz condiciona de maneira invariante as formas e elementos de identidade do ambiente diferenciando de maneira parcial Sempre condicionando como referencial os padrões que você julga adequado. Esses grupos e semigrupos de ideais, sempre julgados e agenciados no agora, nos trazem condições para o exercício da agência, nos fornecendo elementos de identidade, em paz, em serenidade. Considerando sempre os padrões e versos através do inverso em contraste sobre julgamentos e ordenamentos em paz. Usando a paz como referência e não a paz como ideia coletiva dissociativa, não há paz como um alívio a uma sensação de maus tratos e de injustiça, aonde nós não somos saciados diante do dano moral que recebemos do ambiente. A maneira com que nós nos adaptamos é sempre finita a maneira com que nós percebemos o ambiente. Essas cadeias adaptativas sempre funcionam de maneira inteira. As equações que fundamentam a sustentação de cada temática da vida. É sempre condicionada aos grupos e semigrupos dessas operações binárias. Dessas operações condicionadas, as formas com que vocês condicionam as equações e diferenciações parciais. e a forma com que vocês constituem a vida, a sua vida. Não é simples a trazer uma ideia ou um ideal de pensamento associativo quando nós não sabemos o que nós vamos associar. Não é simples trazer uma forma ou uma estrutura de vida quando nós não sabemos qual é o ideal da vida ou o ideal de vida que nós vamos vivenciar nesses sistemas lineares invariantes precisamos de um referencial de uma ideia quase que atemporal do que nos condiciona no momento agora essas formas geram matrizes que sempre vibram e nos proporcionam uma adaptação prévia às formas que nós iremos viver em determinadas experiências. Esta aplicabilidade depende da forma com que nós percebemos esta multiplicatividade. Depende da forma com que nós percebemos os grupos e semigrupos, as estruturas invariantes ou estruturas regulares. Depende com que nós depende da forma com que nós percebemos essas matrizes, essas fórmulas, essas maneiras com que os versos e universos se constituem e tendem a manter o mesmo padrão. Agora nós podemos chegar a um outro nível, chegar a um outro patamar da capacidade de observação, humana e pessoal. Podemos de maneira natural trazer os versos e transpor os inversos de maneira íntegra, com fatos, com condições e elementos inteiros para formar uma identidade associativa, uma matriz de ideias em paz, não um manual, mas uma fórmula que sempre funcionaliza o ambiente para que as propriedades associativas de concatenação de cadeias favoreçam a forma de agir, ser e viver. Que essas classes de grupos e semigrupos sejam analisadas. Que esses processos. Que esses elementos de identidade associativa ou dissociativa sejam traduzidas através de ideias e pensamentos que favoreçam dados para julgamentos em paz. Que os conjuntos de função, que os conjuntos de expressão, que os elementos que favoreçam um julgamento em paz estejam com todos. Até.